Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia contém vários págios. seu sistema de crença é muito frágil? Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia contém vários págios. seu sistema de crença é muito frágil? Na Babilônia, hebreu no cativeiro Adaptou o que o sumério escreveu primeiro No Egito, Moisés sacerdote Adaptou o livro dos mortos com alguns recortes Você ficará atônito Com o mito sumério-babilônico O quanto se parece Se estudar a epopeia Gilgamesh Será que alguém Explica pra mim por quê? Antes da Arca de Noé existia a Arca de O plagio bíblico é físico, é físico. O plágio bíblico é lírico, é lírico. O plagio bíblico é cínico, é cínico. O plágio bíblico ridículo, ridículo. O plagio bíblico é físico, é físico. O plagio bíblico é lírico, é lírico. O plágio bíblico é cínico, é cínico. O plágio bíblico ridículo, ridículo Quer mais prova? Evidência indício Que já existiu um messias egípcio Três mil anos antes do seu De uma virgem, Horus também nasceu Sua consciência ficará aflita a influência que veio de Mitra é só coincidência ou uma pedra no caminho Verde Ionísio transformar água em vinho Só coincidência ou uma pedra no caminho Verde Ionísio transformar água em vinho Verde Ionísio, Verde Dionísio, Verde Ionísio transformar água em vinho O plágio bíblico é físico, é físico. O plágio bíblico é lírico, é lírico. O plágio bíblico é cínico, é cínico. O plágio bíblico é ridículo, ridículo. O plágio bíblico é físico, é físico. O plágio bíblico é lírico, é lírico. O plágio bíblico é cínico, é cínico. O plágio bíblico ridículo, ridículo. Quem sabe perderá a magia, saber que neste livro contém astrologia. Doze apóstolos, não me leve a mal, são os doze signos zodiacal, enquanto Cristo num papel central, formando a paródia do sol, enquanto Cristo num papel central formando a paródia do sol e apóstolos, não me neve a mal Enquanto Cristo, num papel central Enquanto Cristo, num papel central formando a paródia do sol O plágio bíblico é físico, é físico O plágio bíblico é lírico, é lírico O plágio bíblico é cínico, é cínico O plágio bíblico ridículo, ridículo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 A Bíblia contém vários plágios Ela nunca evitou os contágios Se existia algo divino Foi manipulado pelo Rei Constantino Mas se mesmo assim a sua psique Negar o óbvio pra continuar a crer Como se explica a Bíblia tão sagrada? Hoje em dia continua sendo alterada Como se explica a Bíblia tão sagrada?